Como criar um currículo otimizado para a vaga que você quer? Bom, normalmente o tempo de avaliação de um currículo, quando um profissional de recursos humanos tem ele em mãos, ele varia de 1 um a 3 minutos. Então, um profissional bem treinado, é, bem que, que possui boas capacidades de, de recrutar, ele leva esse tempo, porque ele consegue já nesse nesse tempo avaliar todos os pontos que o, que o candidato possui, e se ele realmente é um candidato interessante para a vaga ou não. Ainda mais quando quando o profissional do RH utiliza uma, uma ferramenta como o vagas.com, que faz a hipersegmentação do, do, do currículo. Então, normalmente, de 1 um a 3 minutos. Bom, partes importantes que devem conter no seu currículo, é, para que você entregue, enfim, para que você é, faça a captação de, de novas oportunidades. Você pode montar o seu currículo do zero, mas eu não recomendo que você faça isso, porque você montar o seu currículo do zero, dá mais trabalho, então eu recomendo que você utilize alguma alguma plataforma que já possa montar o currículo para você e simplesmente depois você imprimir e, enfim, salvar, então eu recomendo que você utilize, que você também não faça o seu currículo à mão, ele dá muito mais trabalho. Né? Existem pessoas que compram também, se você quiser comprar o currículo, você pode comprar, mas eu sugiro que você utilize o vagas.com. Por quê? Porque ele já traz para você, já vai dar para você uma série de, de campos que são importantes e que precisam estar. E no final do preenchimento, além de eu ter preenchido o vagas.com, de ter deixado o seu currículo lá no sistema, você pode imprimir o seu currículo pronto, depois enviar por e-mail, copiar e colar no corpo de, do e-mail, enfim, enviar para quem você quiser, tá bom? Então, normalmente, as partes que compõem o currículo e que estão lá no vagas.com é, são os objetivos, é, o perfil profissional, experiências anteriores, idiomas, cursos e formações e dados pessoais, Ok? Então, com relação ao objetivo, você vai colocar exatamente o que você quer. É, muitas pessoas não têm um objetivo definido, então falam, ah, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, é, quero trabalhar numa grande empresa. Eu quero ter o meu primeiro emprego, enfim. Tudo bem, não, não é errado querer ter o primeiro emprego, mas seja bem objetivo. É, trabalhar como assistente administrativo, trabalhar como analista administrativo, trabalhar como, enfim na área de vendas um foco um objetivo bem definido a vaga bem determinada ok é, filtros para ser comunicados normalmente muitas ferramentas como vagas.com até o cato enfim eles possuem filtros de comunicação de alertas de vagas então é importante você também definir especificamente quais são os filtros que você vai ser comunicado até nessa questão de ser avisado, o Vagas.com também faz uma hipersegmentação para o usuário. Então, se você colocar filtros, área de vendas, operacional, filtro administrativo, é, nível assistente, enfim, ele só vai encaminhar para você essas oportunidades. Então, tenha muita atenção no filtro que você vai colocar lá no Vagas.com, de, de, de mensagens de vagas que você quer ser comunicado, porque talvez você esteja sendo comunicado, não esteja sendo comunicado de muitas vagas, em função de um filtro lá ter sido preenchido de uma forma errada. No perfil profissional, você vai escrever é, exatamente sobre você, há quanto tempo você trabalha ou se você não trabalha, quais são as, as suas habilidades, o que, que você tem de diferente dos outros candidatos, o que, que você está buscando, enfim. Você realmente vai, vai escrever é, o como você é profissionalmente. Tá? E aí é importante, assim, se por um acaso você não tiver muita coisa para escrever, é porque realmente, enfim, você... Ou se você tiver, lógico, o primeiro emprego, ok, não vai ter muita coisa para escrever mesmo. Mas se você não tiver muita coisa interessante para escrever no seu currículo, a culpa é basicamente sua mesmo, né? porque, enfim, a ideia é que você se desenvolva é, individualmente por si só e depois dentro da empresa você possa mostrar o profissional que você é, né? é não terceirize essa responsabilidade não não diga assim ah eu não me desenvolvi porque a empresa não pagou meus cursos ou a empresa não me deu possibilidade não Pensa que a responsabilidade é sua e que a empresa será o local onde você vai praticar essas habilidades ok experiências anteriores e aí você vai definir o, os outros locais onde você trabalhou tentando colocar no máximo as relações que você tinha com os outros setores, o que, que você fazia de especial, qual era o impacto da sua atividade para a empresa, se você tinha algum impacto, se o que você fazia tinha algum impacto financeiro, você pode escrever também, se tinha algum impacto no clima, você pode escrever também, enfim, você pode detalhar não só as suas atividades, exatamente o que você fazia, mas as relações que as suas atividades tinham, né? o, o impacto que elas geravam é, no, nos outros setores ou até na própria empresa idioma é, inglês português enfim se pode colocar e aí uma outra dica para a questão do idioma também é, não não não se sinta mal se você não tem dinheiro ainda para pagar um curso de inglês ou se você acredita que não tem tempo existem diferentes formas de se praticar um idioma. Você pode entrar em chats de, e conversar com pessoas de outros países, você pode se conectar é, é, com um amigos já que já falam há mais tempo o um, um inglês, você pode começar a assistir vídeos sem legenda, enfim. No início sempre é muito difícil, né? no início a mudança é um pouco trabalhosa. Se você assistir o um módulo 1, um, a mudança é um pouco trabalhosa, ela vai gerar uma resistência a princípio, mas depois que você superar essa dificuldade inicial você vai ver que as suas habilidades elas vão começar a se desenvolver é, porque se você hoje não fala um outro idioma se você não não fala um pouquinho de inglês um pouquinho de espanhol é, mais uma vez coloque-se como o responsável disso a culpa é sua a responsabilidade é sua então é, é, muitas pessoas aprendem sem sem gastar dinheiro então muitas pessoas às vezes gastam dinheiro não aprende então, se você simplesmente contornar isso, é, começando a vencer a sua dificuldade inicial com o idioma, você com certeza vai ter esse aprendizado. Né? É, é muito confortável, às vezes, assistir um filme dublado ou um filme até mesmo legendado, né? mas tente enxergar as coisas como elas são de verdade. Se você for ver um filme em inglês, tenta tirar a legenda, ou então, em vez de ler a legenda... Procura prestar atenção no que as pessoas estão falando, em como as palavras são ditas. É, se você tiver um livro, tiver a possibilidade, não leia, não leia a, as matérias traduzidas. Leia as matérias da fonte original. Se a fonte original for em inglês, leia em inglês. Mesmo que você não entenda tudo que está escrito, porque é, isso vai fazer com que, essa, com, com que essa habilidade se desenvolva. O fato de você... É encarar essa dificuldade de frente é que vai fazer com que essa habilidade se desenvolva. Se você simplesmente ficar buscando desculpas e, e tentando ir pelo caminho mais fácil, essa, essa habilidade ela não vai ser desenvolvida. Então, basicamente é o que é. Se você é, tentar enxergar a realidade como ela é, não assistir filme dublado, não olhar para a legenda, não ler um texto traduzido, você vai aprender, porque você vai sair da sua zona de conforto, você vai encarar dificuldades. Lógico, vai ser um pouco difícil no início, é, toda mudança gera uma resistência, mas assim que você passar por esse momento, você vai conseguir ter um, um bom resultado. Cursos e formações. Ele vai colocar a sua faculdade, se você tem ou se não tem. E uma coisa importante, é, existem muitos cursos hoje gratuitos na internet. Você pode entrar em sites como Corsera, é, tem lá no site da FGV também muitos cursos gratuitos, Fundação Bradesco, enfim, então são formas que você pode utilizar para deixar o seu currículo cada vez melhor. E cada curso em formação dessa, ela pode preencher as, os pontos cegos da sua mente e podem te ajudar no futuro momento, se você precisar participar de algum processo seletivo, você vai possivelmente conseguir ter uma noção maior de como, é, como uma empresa funciona baseado nos cursos que você fez, ok? Bom, dados pessoais dados pessoais são aqueles dados básicos, né? nome, telefones, enfim e aqui eu peço para que você tenha atenção porque muitas muitas das vezes as pessoas colocam um número de telefone onde, onde, enfim a, a pessoa de recado ela não, não passa o recado, ela não entende, então é, é muito importante você colocar números extremamente confiáveis. É, existem muitas pessoas que colocam três, quatro, cinco números e na hora na hora de, de uma convocação nenhum, além dela não atender a própria ligação, nenhum dos, outro, do, dos outros números informados são de pessoas confiáveis, são de pessoas que vão conseguir transmitir aquele recado, né? Então coloque apenas números de pessoas que Além do seu, lógico, de pessoas que vão realmente passar o recado para você e, e que não realmente vão dif dificultar ah, ah, na hora de, da convocação. Okay? Bom, palavras-chave. Muito importante. Na hora que um candidato, na hora que um candidato não, na hora que um profissional de RH ele avalia um currículo, ele já sabe exatamente o nível de maturidade daquele profissional dependendo da utilização das palavras-chave normalmente profissionais que já são bem, bem maduros, eles utilizam as palavras-chave é, que, que, que fazem referência a tudo o que ele faz, né, ou a todas as relações que ele tem. Então, se você hoje está elaborando um currículo e simplesmente não coloca as palavras-chave da sua profissão, você já está perdendo grandes pontos e perdendo uh, grandes chances de ser convocado. Então, use todas as palavras-chave da sua posição, todos os termos empresariais que são usados e que têm a ver com o que você faz, ok? E aí uh, alguns segredos que eu já posso falar uh, para você com relação a ter um currículo otimizado, uh, ter um currículo um, o primeiro segredo, é reflexão. Uh, muitas das vezes as pessoas acabam se esquecendo de tudo que fazem, então reflita bastante, uh, force sua mente ao máximo. A, a a se lembrar de tudo que você fez, tudo que você desenvolveu e, e de tudo que você, eh, todas as pessoas que você tinha contato, né, é o um primeiro segredo. O segundo segredo é lembrar da hipersegmentação. Então lembrar que no vagas.com não adianta apenas se candidatar na vaga, você tem que estar entre, eh, entre os candidatos que serão hipersegmentados. Então, um segredo. Toda vez que você visualizar uma vaga no vagas.com, você vê, ah, eu possuo aquela característica, eu possuo aquela habilidade, mas não está escrito no meu currículo. Então atualiza o seu currículo na hora. Nem espera, assim assim que você, antes de confirmar a candidatura, já vai no seu currículo, atualiza, coloca todas as palavras-chave que estão na divulgação da vaga, porque aí sim as suas chances de ser convocado, de aparecer nessa hipersegmentação, vão aumentar. ok Então esse é o segundo segredo, prestar atenção na hipersegmentação, estar sempre dentro o máximo possível de, de, das possibilidades de convocação. E o terceiro segredo é, é se capacitar. Se por um acaso você observar lá na descrição da vaga que a vaga pede uma coisa que você não tem ainda, não se contente, né? fique com sangue nos olhos, Vá atrás da informação, vá atrás do conhecimento do aprendizado, para que você possa adicionar ele no currículo. Tá? Não, não minta, um outro ponto importante. Não minta no seu currículo, coloque apenas a verdade, ok? Então, você pode buscar esse conhecimento de diferentes formas, como eu já havia falado. Você pode utilizar o YouTube, você pode utilizar textos, enfim, é. diferentes tipos de vídeos, apostilas, mas busque aquela informação que você não tem ainda, porque aquela única informação pode fazer com que você não seja convocado para um processo seletivo, principalmente se o processo estiver acontecendo, estiver ro sendo rodado dentro do vagas.com, como eu falei. Uma única palavra no vagas.com, ele pode te hipersegmentar para uma convocação ou pode te deixar de fora de um processo seletivo. Então, esteja o máximo alinhado possível com a divulgação da vaga, enfim, possua todas as palavras-chave, e se você não possuir, é, vá atrás do conhecimento, vá atrás da informação, para que você possa depois colocar essa informação no seu currículo, e sim, ser convocado para uma entrevista, ok?